Nós achamos que essa matéria deveria ser tratada com mais respeito e atenção porque ela divide o Brasil, especialmente aqui no Senado. É lamentável o Senado não poder fazer nenhuma alteração numa das mais importantes legislações para a vida das pessoas. Agora o que nos resta é tentar fazer um último esforço no plenário do Senado. O líder do governo está querendo aprovar urgência já amanhã na terça-feira. E, dependendo do entendimento, podemos até concordar de aprovar a urgência. Mas o bom senso manda e pede que essa matéria, no mínimo, tenha ainda mais umas duas sessões de discussão no plenário, para que a gente possa apreciá-la só na semana que vem. Então, o esforço nosso, que nós estamos fazendo, é tudo bem discutir a urgência amanhã, ou votar amanhã ou depois, mas que a matéria só possa vir para a apreciação final no plenário do Senado na próxima semana, e nesse intervalo nós temos pelo menos duas sessões de debates no plenário do Senado Federal, que é o mínimo que nós deveríamos ter para tratar com algum respeito no plenário do Senado uma matéria tão importante como a reforma trabalhista. Desde que essa crise começou, com o caso Friboi envolvendo o presidente Michel Temer, o Senado não funciona normalmente, não está funcionando. A Câmara muito menos e nós estamos perto do recesso, Normalmente, quando se chega perto do recesso, você tem um esforço concentrado, aprecia o maior volume de matéria. Mas veja, é exatamente o contrário do que está ocorrendo. O governo, a cada dia, vive uma agonia. E uma semana, dez dias, faz muita diferença no humor do Congresso, no quórum de votação. E, claro que, semana que vem, ninguém sabe qual o comportamento, quem vai estar com o Temer quem vai estar contra o Temer. Nós só sabemos que não vai estar como está hoje, porque o governo, a situação do governo se agrava a cada dia.